Como estimular a memória fotográfica. Vamos imaginar o seguinte, você tem aqui o um sujeito, ele está percebendo aqui a casa dele, o escritório que ele trabalha, o ambiente que ele está inserido. E neste ambiente existem inúmeros itens, coisas que ele pode perceber. Enfim, é uma sala cheia de objetos, é o escritório. A memória visual nada mais é do que o cuidado que você tem de observar o máximo possível possível de itens e lembrar desses itens. Então, quando a gente diz assim, olha, amplia a sua memória fotográfica, o que é ampliar a memória fotográfica? É você ter consciência de uma gama maior, quer dizer, quando você tem uma consciência dos objetos, dos itens que, que você está é, observando, você fez nesse momento o que? Ampliou uma capacidade que já existe em você, que é a chamada memória visual. <risos>